Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Dividendos e REITs. Hoje eu vou trazer aqui para vocês o resultado anual do REIT NHI, que é um REIT que tem na nossa carteira. Ele é do setor de healthcare, é do setor de saúde. Antes disso, se você quiser fazer parte da nossa comunidade no Telegram e conhecer a nossa carteira e interagir com o pessoal que investe em REITs, é só clicar aqui no YouTube, no Seja Membro, se associar e você vai receber o link para acessar o nosso grupo no Telegram, tá? A gente fala sobre REITs, ações, tudo que tem a ver com o investimento nessa área, tá bom? Então você vai ser muito bem-vindo. E me siga também aqui no Instagram para acompanhar as nossas postagens lá também. Então, pessoal, vamos falar aqui do resultado do REIT NHI. Aqui algumas informações básicas desse REIT, ele foi constituído em 91 e ele é um REIT especializado em seio elizabeth joy venture, hipotecas financiamento de habitação sênior investimentos médicos conduzidos pela necessidade e discricionária o portfólio do nhi consiste em comunidades independentes então elas são independentes assistidas e de cuidados com a memória comunidades com taxas de entrada, enfermaria especializada, prédios de consultórios médicos e hospitais especializados. Então, é um REIT voltado para o setor de saúde. O ticker dele aqui é o NHI, ele é negociado na Nise, seu IPO foi em 91, atualmente tem 17 funcionários, o seu valor de mercado é 3,2 bilhões de dólares, o seu dividend yield é de 6,4%, e ele faz o pagamento do dividendo trimestral o seu preço sobre o FFO está em 12 então tá um número que bom tá e o preço sobre o valor patrimonial que é o P barra B também ele tá em 2. então ele tá um pouco acima aí do seu valor patrimonial o portfólio dele, ele fez parceria com 36 parceiros operacionais que administram 242 propriedades em 34 estados. O portfólio diversificado é selecionado a dedo para garantir propriedades de alta qualidade e excelentes relacionamentos com nossos parceiros. Então é um rede que trabalha com parceiro, os clientes dele são parceiros. Ele tem 36 parceiros e 242 propriedades. Aqui a especificação dos seus alojamentos. Então, a questão do alojamento para idosos. São 162, enfermagem especializada 75, hospital 3 e consultório médico apenas 2. Aqui nós podemos ver o portfólio do REACH, a distribuição geográfica dele no mapa americano. Aqui alguns clientes, né? Alguns parceiros que nem eles falaram lá. Então aqui é o Holiday. Né? Nós podemos ver que esse parceiro tem algumas propriedades em destaque, tá bom? Tem essa primeira aqui que é Windward's Palms em Boynton Beach, na Flórida. Outro aqui também na Flórida. E outro aqui também na Flórida, que é o Azalea Park. Então tem três imagens aí de três parceiros desse REACH na área de Senior Living. Aqui um outro parceiro do REACH NHI, é o Bigfoot Senior Living. Aí tem uma propriedade dele também, mas né? é até interessante né? as propriedades aqui nessas fotos. Aqui um terceiro parceiro, que é o Prestige Care Senior Living. E aqui uma das fotos ou uma das imagens do seu imóvel. Esse parceiro aí também trabalha com o REACH NHI. Vamos então para a análise financeira, que é o objetivo do vídeo de hoje. Aqui tem uma informação importante que eu retirei lá do balanço deles. Né? O que eu quero focar aqui é o seguinte, o NHI, ele está concedendo uh, alguns benefícios uh, para os seus parceiros. Tá? Então aqui vocês podem ver o seguinte, ó, que ele recebeu 93% do caixa no quarto trimestre e em fevereiro ele já recebeu 99% e no trimestre 97%. Aparentemente o dinheiro está entrando, não né? São altas taxas aqui de faturamento ou de recebimento desse REIT. Aqui para baixo vocês podem ver que ele vem é, concedendo alguns benefícios aos parceiros. Então, por exemplo, concordamos em adiar o aluguel devido à Big Four então eles adiaram aí que eles explicam é, aqui também tem outra informação que eles estão cobrando juros desses aluguéis adiados de 8 por cento ao ano e aqui outras sessões também que eles estão concedendo tá para outro inquilino então aqui vem falando dos valores então qual que é o momento que temos que ficar de olho esse REIT ele tá concedendo a uh, benefício aos seus parceiros e isso não pode afetar a parte financeira da questão até agora parece que não afetou tá mas a própria gestão ela não quis emitir um guidance para 2021 eles estão dizendo que esse ano para o REIT vai ser um ano bem difícil é segundo eles bem desafiador mas que eles têm boas ideias aí para o que vem pela frente aqui a taxa de ocupação de três dos seus parceiros nós podemos ver que a slc tem nove propriedades então lá em maio de 2020 ele tinha 80% de ocupação, aí veio caindo, caiu para 77%, então ele perdeu 3% de ocupação. A Big 4 tinha 84% em março de 2020, é, caiu para 75%, né? então quase 10% aí de perca de ocupação nesse parceiro. E aqui o Holiday tem 26 propriedades, tinha uma ocupação de 86% em março de 2020 e atualmente está com ocupação aí de 75%. Então... Esse REIT está sofrendo bastante com a taxa de ocupação, mas o faturamento está entrando. A receita por ação ela saiu aí de 6 dólares em 2015 e chegou até o um nível de 7 dólares e 45 centavos em 2020. O FFO por ação, ele saiu de 4 dólares e centavos para 5 dólares e 53 centavos nos cinco anos passados. Então, é um bom crescimento do FFO a margem FFO, que é o percentual da receita que se transforma em FFO, caiu de 78% para 74%. Então, esse aqui não é um bom sinal não, mas vamos seguir aqui. O payout anual, ele saiu de 70%, atingiu aí quase 80%. Então, ele subiu aí quase 10% para manter o crescimento dos dividendos. O lucro por ação desse REIT, ele saiu de 3,95% e chegou agora em 4.14. A margem líquida desse reach, ela caiu de 65% em 2015 para 55% em 2020. Agora a questão da dívida, da dívida sobre o patrimônio, em 2015 era 0.83, em 2020 chegou ao número 1. Então ela chegou em um limite aceitável, tá? E a dívida sobre o EBITDA ela saiu de 3.8 vezes em 2015 para 4.8 vezes. Então ela subiu bem, mas ainda está dentro do limite que eu considero aceitável, que é 5. Então vamos para a análise uh, resumida tá, da evolução desses indicadores em 5 anos. Então o patrimônio, ele subiu aqui 27%, então ele evoluiu. A receita por ação ela subiu 22% em cinco anos, então ela evoluiu bastante. o lucro por ação ele subiu 4%, então evoluiu também. a margem líquida ela decresceu de 65% em 2015 para 55% em 2020, então foi uma redução aí de 14%. então ela regrediu. o FFO por ação ele saiu do número de 4 dólares e centavos para cinco dólares e 53 centavos então o FFO subiu 15 em cinco anos é uma evolução o dividendo por ação ele saiu de três dólares para quatro dólares e 41 centavos então foi um crescimento de 29 por cento aqui vocês podem ver uma outra informação o FFO está crescendo menos que o dividendo então uh, se o FFO, que é o caixa tá crescendo 15 por cento e o dividendo está crescendo 29, ele vai ter que aumentar o payout para conseguir manter o crescimento. Então nós podemos ver aqui, ó, o payout saiu de 71% para 80%. Então ele teve que aumentar o payout dele, porque o FFo ele cresce menos que a distribuição. Então ao meu ponto de ver ele regrediu. A margem FFo ela caiu 5%. A dívida sobre o patrimônio ela subiu. 20 por cento mas está no limite ela regrediu no caso mas ainda tá dentro né é um número baixo apesar do crescimento da dívida e a dívida sobre o EBITDA, ele saiu de três vezes para quatro vezes então o crescimento de 25 por cento ainda está dentro do limite aceitável mas regrediu e ações em circulações aí, um aumento de 13 por cento uma pequena diluição e no acionista do ponto de vista geral, o que eu vejo é o seguinte, o balanço poderia ter sido melhor, ao meu ver. O Rich está sofrendo com essa questão da pandemia, ele está perdendo, sim, é, a taxa de ocupação dele, apesar de estar tá mantendo o faturamento com um elevado índice de recebimento. Tá? É, então, essa foi a análise do NHI, vamos ver aí nos próximos trimestres como é que ele vai desempenhar. E para mim, ele continua ainda sendo um dos tops do setor de saúde. Mas eu acho que esse balanço tem que melhorar. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Um abraço. Deixa um like no vídeo aí para ajudar a gente. Deixa um comentário aí. Se inscreve no canal. Se puder, ativa também o sininho da notificação. E até o próximo vídeo. Tchau.